É, instalamos já o, o php e o apache e vamos agora ver a configuração é, do php e depois vamos ver a configuração do apache é, a gente criou um arquivo com a função phpinfo e esse arquivo quando executado ele traz para você toda a configuração do seu php logo no início do arquivo você tem a localização do arquivo php.ini utilizado para fazer toda a configuração atual do PHP. É nesse arquivo que a gente tem que alterar para fazer alguma modificação de fato, tá? É, eu vou abrir aqui o instalei o Champ no meu computador e é só vim aqui no Champ, Champ Files, como está aqui, ó, Application Champ, Champ Files, etc e php.in, tá aqui o arquivo, eu vou abrir aqui, e nesse arquivo tem todas as configurações. Uma coisa importante que a gente ver logo nesse arquivo aqui, é que toda linha que começa com ponto e vírgula, ela é uma linha de comentário, e a grande maioria desse arquivo é exatamente comentário, esse comentário basicamente está explicando para você aquela configuração. tá? É não vou falar de todas as configurações do PHP, e sim das mais importantes. A primeira configuração que vem a atenção aqui, é o, aqui, ó, o Short Open Tags. É, eu, eu vou abordar isso mais adiante, melhor do que tag de abertura, qual usar e tudo mais. Só que, exatamente, a maioria, muita gente ainda usa essa tag curta, e essa, essa configuração aqui que permite você ter a tag curta utilizando ainda. Se tiver off, você não pode usar, se tiver on, você pode usar. É, alguns provedores de hospedagem já vêm com essa, com essa configuração aqui, off. E aqui é o ASP tags, que seria essa tag daqui de abertura, por padrão está off. Aqui é o, é, é o número de casas de decimais que o PHP utiliza nos nossos floats. 12 já é o suficiente, não é ilimitado, não sei o número de cabeça. É, descer aqui mais um pouquinho mais. Safe Mode, tá? é, o fato do Safe Mode estar tá off não quer dizer que o PHP esteja inseguro. O Safe Mode On é, ele foi uma maneira de... É, diminuir os problemas de segurança do PHP, mas os problemas de segurança eram causados por causa de, de, de falhas ao se programar. Basicamente o que o Safe Mode ON faz, ele desabilita algumas funções do PHP. Tá? O Safe Mode, por exemplo, essa configuração Safe Mode no PHP 5.4 nem existe mais. É... E por padrão é off, ou seja, você vai ter que aprender corretamente a programar. É, descendo um pouquinho mais ah aqui é importante tempo máximo de execução do PHP 60 segundos. Depois de 60 segundos, ele dá time out é, tempo que ele vai esperar receber os da, as da, ah, o, o, o dados, né? O, a entrada do usuário 60 segundos também e a memória, o, o, o limite de memória do PHP. É, quanto que o PHP pode consumir num processo? No meu aqui está 512 MB é, Que é, é absurdo, tá? você nunca vai precisar de 512 MB O normal é, assim, de configuração 8 MB já dá para a grande maioria dos scripts Alguns scripts vão precisar de 60 MB para páginas assim, bem específicas Tá? E você pode alterar essa e muitas outras configurações é, no script também, vamos ver isso já já, é, talvez na nossa semana, é, você pode alterar isso no script, quando a gente for fazer o upload do arquivo, é, a gente precisa de um tempo de execução maior e isso daí a gente vai alterar no arquivo, na, naquele único arquivo o tempo de execução vai ser maior do que um minuto. O... Essa é uma configuração agora muito importante, o que, que o PHP vai mostrar de erro? Sempre mostre todos os erros, tá? é... nunca programe escondendo o erro, tá? porque o erro é importante você ver, entender porque está aquele erro e corrigir o erro. É, a grande maioria dos scripts que eu peguei porque não estava funcionando ou dava problema de manutenção é porque ele tinha um monte de erro. Nós temos os erros fatais e os erros não fatais. É, o erro fatal você vai ter que corrigir que senão o script não vai funcionar. Erro não fatal é porque você está fazendo alguma coisa de errado e você não pode fazer nada de errado. Pode ser que aquilo não, não dê problema hoje, mas amanhã. Passa a dar problema se você fizer tudo corretamente, direitinho. As chances daquilo vir a dar problema são bem menores. É, aqui. São todos os tipos de erros que nós temos. Você vê que eu estou usando o EAL que ele mostra todos os erros e avisos. Tá, e aí tem é, vários várias é, configurações. Tá, que ele recomenda. Use o EAL. Se o servidor tiver uma configuração diferente dessa, modifique aqui. E não adianta nada você configurar o erro aqui se você não estiver mostrando os erros. tá? Se aqui tiver off, ele vai manter aquilo em log. Se tiver uma configuração que mantém em log, normalmente tem. Mas não vai mostrar na tela. Num servidor de desenvolvimento, exatamente a gente precisa que mostre na tela. Então, display erros on. E o erro reporting real. Essa configuração, esse conjunto, é muito importante para que você veja os erros. Tá? É... Aí vamos aqui mais para frente. Nada interessante, nada interessante. E... Eu acho que, na verdade, a gente já terminou os Ah, a, é, aqui os include, que é 200 framework. Não é importante para a gente agora. Eu acho que... As configurações Ah, eu pulei uma aqui, que é exatamente é do log. tá aqui. Log erros. Tá? O meu configuração aqui, como eu mostro na tela, eu não preciso logar os erros. Log Erros Off, você pode botar On, que aí você vai exatamente manter esses erros logados. Eu configurei aqui o meu para botar Off. Ah, temos aqui uma mais importante aqui. Ah, aqui, vou ler aqui até. Registro global Off. Registro global é uma coisa que existia no PHP bem antigo. Alguns scripts vão pedir que você tenha o registro global ligado. Vamos falar mais disso aí quando entrar nesse nesse assunto em si não vai demorar muito tempo para te chegar lá register global tem que ser sempre off nunca on tá é, se você manter on você vai estar comprometendo a segurança do teu script tá é, register global tem que ser off se você tem algum script que impõe que você tem um register global on modifique ele se eu tiver que aprender o, o problema do register global modifique esse script e mantenha ele off. Ah, temos aqui exatamente o post max size, o quantidade do post, quantidade, tamanho do post que eu, eu posso aceitar. É, eu acredito que o padrão não é 128 MB, acho que é menor. Eu modifiquei ele. É, também vamos modificar isso na hora do upload do arquivo. Você não precisa modificar aqui em si. É, a gente tem aqui também o upload. Vamos ver aqui. Aqui. É, se eu posso receber, fale arquivos. É, Para onde que eu vou mandar esses arquivos? Qual é o diretório temporário? E o tamanho máximo do meu upload? Tá. É, no caso aquele outro lá é o tamanho máximo do post inteiro e esse aí é o tamanho máximo do arquivo, por arquivo. e a, Nós temos mais uma configuração que agora é bem importante, isso daqui é uma configuração que se você instalou o servidor no seu computador provavelmente você vai ter que modificar isso e se você estiver trabalhando com servidor online ele já deve ter uma configuração pode ser que não seja a configuração ideal para você. Aqui são as extensões do, do, do PHP, é, não adianta só tirar o ponto e vírgula da extensão que não está funcionando, você tem que ter esse arquivo DLL lá, tá? aí você tem que ver na sua instalação. É, e vamos para a configuração de, a nossa última configuração. Aqui são as configurações exatamente de... É, do, dos nossos extensões. Eu na verdade eu não vou ficar aqui procurando, não. Eu quero até ensinar uma outra coisa para vocês. Vocês não precisam é, ficar rolando o arquivo para ficar procurando a configuração. Você pode dar é, um, uma, um comando de localizar e colocar o nome da configuração que você quer. Eu quero, no caso, date, time, zone. E aí achei lá, tá? Date Time Zone América Barra São Paulo tem que ser escrito exatamente assim, tá? É, no caso dessa configuração aqui, não lembro direito, mas eu, eu acho que ele não tinha no meu arquivo e eu inseri ele, tá? É, date Time Zone América Paulo isso aqui configura o time zone padrão do meu servidor. Se você não tiver isso no seu script você vai precisar definir isso no teu PHP. Tá? Vamos ver, falar sobre isso daqui. Eu vou falar sobre essa configuração também, isso mais para frente. Mas já está aqui, se você quiser já colocar América São Paulo. E se você tiver um servidor contratado de hospedagem, e ele não tiver, ele tiver configurado para um outro time zone, você pode alterar exatamente aqui. Tá? E temos mais um uma configuração, que é da sessão, tá ah, é previews. Sessão, uh, vamos botar completa aqui. Sessão use only cookies. Quer ver que ele está comentado? Não, aqui ele está descomentado. O meu está usando somente o cookies. É, a gente vai ver isso aqui na sessão. É, isso aqui basicamente faz com que a sessão ele somente use os cookies do seu computador e não é, passe o identificador da sessão através do método GET. É, não é uma questão de segurança, só você vai facilitar um pouco mais a invasão se você usar o método GET na sessão. Aqui está proibido, só pode usar o cookie. A gente, vamos falar isso também melhor da sessão. Tá? É, Vamos entrar em detalhes, como vocês viram, com isso ao longo do curso, em cada configuração dessa, mas o mais importante eu queria mostrar para vocês aonde está o arquivo phpn e, e as suas configurações mais importantes. O, o importante é que vocês tenham a, agora o, a configuração do erro, essa é uma configuração que não pode passar, vocês têm que mostrar todos os erros dos seus scripts. Não pode ignorar os erros. Se tem algum script dando erro, vamos corrigir os erros. Vamos colocar, coloque o erro, vamos aprender a ler os erros e corrigir os erros. Foi isso aí.